Então tá no olho, ó. Queria te agradecer aí sempre à disposição para poder colaborar né, nessa fase. Então, eu passei por uma fase muito difícil, as pessoas que talvez nem tenham ideia. né? Eu estava num momento de desintoxicação, um momento difícil. Eu sou músico, né, eu tive muitos problemas com uma série de substâncias, de coisas difíceis na minha vida. Eu consegui superar graças a esse tratamento que a gente fez junto. Então hoje eu estou super saudável, vivendo uma vida equilibrada, bacana. E eu quero que você saiba que você ajudou muito nessa, nessa luta aí. Então eu conheci o Tanuri graças a Janaína. Né, que trabalha com ele E eu estava com um problema no pé Na época eu estava jogando futebol demais Eu não sou um atleta né, tão é, dedicado assim Mas naquela época eu tive um problema E aí procurei uma ajuda A Janaína me ajudou, me, me trouxe até o Tanuri Eu conheci o Tanuri então E aí dali a nossa relação se desenvolveu Para várias outras áreas da saúde Obrigado, tamo junto Obrigado Janaína também que me trouxe até aqui E a gente está seguindo o nosso caminho Obrigadão